dois exemplos de uso da crase que você vai aplicar na sua redação do Enem deste ano. Oi, Reda-alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de língua portuguesa, redação e gramática aqui da Redação Online. E hoje eu quero te dar duas dicas expressões que você vai utilizar ao longo da sua redação, vai ter crase, e aí você vai conseguir levantar alguns pontinhos aí dentro da redação, porque você vai demonstrar o uso correto da crase. Eu sei que você sempre assiste os nossos vídeos aqui, então a gente tem muito vídeo de dicas para vocês, preparação para vestibulares e, principalmente, a preparação aí para o Enem. Então eu quero que você já nos ajude, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque sempre tem vídeo novo meu aqui no canal. Eu quero te ajudar com muita língua portuguesa, muita interpretação gramática e também o nosso amorzinho, que são as redações. Para a gente começar em relação ao uso da crase, eu quero... Coloquei o um quadro aqui, bem bonita. E eu quero o quê? Eu quero te lembrar como é, basicamente, vem comigo assim, a, a formação da crase, tá? Eu quero que você relembre a formação da crase comigo. Que, basicamente, o que é? O a preposição, que é aquele que vem depois de um verbo, e mais o a artigo, que é aquele antes de um substantivo. Por isso que a gente fala, ó, vou à praia. A gente fala e coloca essa crase no vou à praia, porque tem quem vai, vai a algum lugar. Tem a preposição, certo certo? E a praia é a... Praia, substantivo feminino. Pra você relembrar que a crase sempre vai antes de palavras femininas. Beleza, chay dei uma relembradinha aí em relação à crase. O que mais que eu quero é que você lembre em relação à crase? Ela faz algumas mudanças sintáticas, tá? Se eu digo assim, a noite, ó, se eu digo a noite está... Quente. Esse a noite tem um sentido, mas eu digo assim: vou à sua casa a noite. Será que esse a noite? Esse tem crase, tá? Ó, será que esse a noite tem o mesmo valor desse a noite? Essa, essa, essa, essa carinha deu uma falhadinha aqui. Será que tem o mesmo significado? Será que faz o mesmo sentido? Não. Quando eu digo à noite, à noite é algo. Foi só para mim uma ideia de substantivo, não tem fator de crase. Tá? Agora, aqui eu faço a diferenciação. Esse à noite indica tempo. Então, à tarde, à noite, sempre vai crase quando fizer a indicação para gente de tempo. E aí vem um o primeiro, um primeiro termo que eu quero que você lembre de usar na sua redação. Ficou claro aqui? Beleza, chefe. Ficou claro aqui. Então, o um primeiro termo que eu quero que fique bom para você utilizar na sua redação, que você vai utilizar crase. A disposição. Provavelmente, ó. E vejam que esse a disposição é de alguém estar disposto, de alguém estar... É, disponível para o outro, tá? Então você pode falar em algo dentro da sua redação que diga que a lei está à disposição dos brasileiros, tá? Então você vai incluir, ó, macete que você vai incluir, que se é à disposição, você vai colocar com crase, lembrando, sempre no sentido na ideia de estar disponível a algo, beleza? Beleza. Você falou que tinha mais, já tem. Ó, falei duas, vou dar três, tá? A medida que... E pode ser também a maneira que... Ambos com crase. Bom, você pode falar dentro da sua redação. A medida que... O Brasil avança. A medida que... As pessoas evoluem à medida que os números tais sobem, de várias, várias maneiras, né? E a maneira de, aqui poderia ser também a moda de, é falar que a maneira, ó, a maneira de tal país, né? Para fazer uma comparação, ele agiu a maneira de, né? Ele, aquilo muda à medida que, aí você coloca o que, tá? Lembrando, isso aqui origina do moda. Lembra que ele cantou a Roberto Carlos? Ele cantou a moda de Roberto Carlos. que a crase não forma as palavras masculinas, forma as palavras femininas, quando moda tá está subentendido, né? Por isso que a gente fala bife a milanesa, bife a moda de, a maneira de, a moda de, tá? Milão. Beleza? Então, são três usos básicos, simples, rápidos à disposição, de estar disponível, à medida que, a maneira que, a maneira D, né? Para você usar na sua redação, você vai ganhar uns pontinhos aí lá na competência 1, que dá aquela subidinha lá do, do bom uso da língua portuguesa, e você já vai com expressões legais para utilizar a crase. E quando você tiver dúvida se tem crase ou não, melhor a gente fazer uma substituição aí, ok? Por quê? Porque aqui a gente está pensando, dica rápida, só para você ganhar esse pontinho. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!